Dia Luzes, entrevista. Muito bem, agora 11 horas e 36 minutos, 11 e 36, essa é a hora brasileira de verão, e no nosso espaço de entrevistas do Dia Dia Luzes desta terça-feira. 23 de janeiro, nós vamos conversar com o um psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, hipnoterapeuta Valdeci Carneiro, que também é presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, entre outras funções, entre outras, é, é, entre outros cargos também. Nosso assunto aqui é o vício em videogames, a OMS, a Organização Mundial da Saúde vai incluir o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças, classificando-o como um transtorno psiquiátrico. Esse problema é descrito como um padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em games que leva a pessoa a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. É realmente um negócio muito sério que afeta muitas pessoas e muitas famílias. É, doutor Valdecir, muito bom dia, muito obrigado aqui por atender a nossa reportagem é, a Organização Mundial da Saúde, ela já há algum tempo é, pensava em incluir esse distúrbio é, entre doenças é, ou, ou isso é algo mais recente, como é que isso começou, a gente queria entender um pouquinho bom dia para o senhor, obrigado por atender a Rádio Luzes é, Bom dia José Fábio, é, na verdade isso já te, tem sido estudado há um tempo é, primeiro, porque vinha a compulsão por jogos eletrônicos, não necessariamente é só os de internet, né? Isso já é desde o tempo da nossa adolescência. Já existiam os, os pebolins, os videogames, o pac-man. Mas atualmente isso tem se agravado bastante. Tem se agravado porque, como você mesmo mencionou... É, os jovens, não só os jovens, os adolescentes, mas até adultos, eles têm preferido deixar de lado atividades, até atividades profissionais remuneradas, e aqui nós não estamos falando daqueles que são profissionais de videogame ou coisas semelhantes, né? é, e deixam de lado suas responsabilidades para ficarem crudados no videogame ou no jo nos jogos de internet, né? ou mesmo no uso contínuo do computador, tablet, smartphone entre outros. Agora, existe uma faixa está uma faixa etária onde isso é, ocorre mais é, é entre adolescentes é, ou agora também pessoas mais velhas também são afetadas, Valdeci? Então, de verdade, ela acaba afetando mais o adolescente, até porque existe uma questão de inclusão social, né? A adolescência tem aquele período onde o adolescente, ele começa a definir suas tribos, tem a Todo adolescente se acha, a grande maioria, todos todos um exagero da minha parte, a grande maioria dos adolescentes se sentem inadequados e vem o fenômeno da aceitação, do pertencimento. É muito mais fácil quando você está escondido atrás de uma máquina, você ser aceito e não ter julgamentos ou pré-julgamentos, do que quando você está frente a frente. Então o adolescente ele padece mais disso, até porque é um fenômeno, é uma época adaptativa. Mas isso tem acontecido muito, hoje nós encontramos pessoas com 30, 35, 40 anos de idade é, que não conseguem largar o videogame, não conseguem largar é, o computador. Mas o, um detalhe, José Flávio, é que esse, para mim, o que, o que define de fato o vício, a compulsão do videogame é o mesmo que define qualquer outra dependência química ou emocional, que é o nosso sistema de recompensas na nossa neurologia, no nosso cérebro. Muito bem, quer dizer então que é possível fazer esse tipo de comparação. Agora, é, entre os principais sintomas dessa, desse distúrbio, é, por exemplo, tem casos em que a pessoa é, passa do momento de se alimentar, é, nem se lembra disso. Tem casos em que é, é, o menino, a menina, enfim, pula o almoço porque está jogando, a mãe chama uma, duas, dez vezes... É, tem até esse momento, né? ou seja, a pessoa se esquece até de se alimentar, não é isso, Valdeci? É, deixa de se alimentar, deixa de tomar banho, deixa de namorar, <risos> <risos> então deixa de fazer muitas coisas e nos casos dos adolescentes, é, jovens, adultos, deixam de trabalhar ou se submetem nas empresas, sejam empresas públicas ou privadas, a serem demitidas por conta do uso do videogame. Começam a criar sistemas, maneiras de burlar com as máquinas, com os computadores, de burlar é, a vigilância para continuar utilizando o computador, utilizando o jogo eletrônico. Isso acaba prejudicando, claro, a sua vida profissional. Isso sem falarmos a respeito de, de escola. Eu acredito que também é, aquela, aquela pessoa que está na fase apenas aí de, de estudar, de, de não, não estar ainda inserida no mercado de trabalho, mas é, isso afeta também a, a questão do estudo, não é isso? Sim, é, como nós falamos, ela afeta todas as atividades que a pessoa tem. O seu interesse dela é como se fosse um mono-interesse. A pessoa só tem interesse por aquilo. Eu não quero fazer outra coisa, eu quero jogar videogame o tempo todo. É óbvio que tudo tem, quando a gente fala na, na parte de saúde, nós temos que tirar os exageros, a parte dos exageros de quem olha. Porque tem pessoas que ficam horas na frente da televisão também e ninguém quer qualificá-la uh, com algum distúrbio a menos que seja, por exemplo, a depressão. Não quer sair de casa, só fica na frente da televisão, ok? Então nós temos que, que repensar também para que a gente não vá para os exageros. É, o jovem, o, o adolescente, os jogos, computador, eles vieram para ficar. E eles têm que ser adequados hoje à realidade da empresa, têm que ser é, adequados à realidade do ensino, e isso já tem sido feito por muitas empresas de ponta, é, que é um processo chamado gamificação. Muito bem, a gamificação. Então, é, a empresa deve, em algum momento, permitir, é, mas deve ser assim, no, no horário em que é, o, o funcionário realmente teria um espaço ali para descanso, é isso, Valdeci? Não. a gamificação, José Flávio, é um processo de jogos educativos ou jogos corporativos. Jogos são feitos para se ensinar ou se treinar, a pessoa, já que o melhor ambiente, esse indivíduo aprende melhor através dos jogos, a grande maioria aprende assim, até porque o jogo ele usa uma, no nosso cérebro, usa uma das capacidades que nós temos, o nosso cérebro ele geralmente trabalha por associação, repetição, generalização. Então o jogo, como ele trabalha de maneira lúdica, ele facilita o aprendizado. Então é muito mais fácil você aprender situações da empresa, você se vestindo de um personagem é, daquela empresa e atuando dentro de um jogo do que simplesmente alguém te fazendo ler 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes um procedimento operacional padrão. Agora, o jogo nas empresas em momentos lúdicos eles já utilizaram, muitas empresas é, dispõem de salas de jogos onde o indivíduo no horário de café, no horário de almoço ou, ou final de tarde na happy hour pode utilizar. Aí seria o jogo normal, né? Sim, sim, legal. É muito boa ideia, né? Vai usar aquele ambiente onde o indivíduo está mais é, familiarizado ou aprendizado para que ele também desenvolva é, outros, outros aprendizados, outras atividades que ele precisa utilizar é, dentro da empresa. Agora, falando do, do uso é, de jogos, do videogame no lar, né? Vamos falar com aquela mãe... Que, que está preocupada porque o filho passa horas e horas e horas ali é, no computador, enfim, é, jogando e não quer saber de outra coisa. O, os pais é, têm uma forma de colocar limites, isso funciona, olha filho, você hoje vai ficar duas horas só jogando, viu? Escolha aí o período e, e vai ficar uma hora de manhã ou vai ficar uma hora à tarde, mas serão duas horas, enfim. Esse tipo de coisa funciona ou não traz resultado, Valdeci? Bom, José Flávio, funcionar funciona. É, o que nós vemos na sociedade moderna é que as figuras de autoridade perderam a função de estabelecer limites. Então, é, nesse caso, realmente fica complicado. É, o pai, a mãe, o professor que não tem, não se investem mais autoridade de estabelecer limites. É, isso vai funcionar obviamente, principalmente para a criança, para o adolescente, para o jovem, ok? Então eu tenho que estabelecer limite para os meus filhos, é... definir tempos, períodos de utilização dos jogos, olha, você só vai jogar de tal hora a tal hora, ah mas, pai, mas eu tenho tal hora que eu conecto, ok, então você joga jogar esse horário e tal horário você não joga. Qual que você escolhe? A vida é feita de coisas o tempo todo, nós temos que escolher, então além disso se pode criar alternativas para a diversão e para a socialização da criança do, do adolescente. É... No nosso tempo, no meu tempo... É, a gente é muito aqueles jogos em escolas, gincanas, né? Isso não depende da escola ser cara, ser paga ou não. Nas igrejas, das várias denominações católicas, evangélicas, tinha as gincanas, tinha as participações, onde o indivíduo começa a se socializar e ter mais contato com as outras pessoas. Muito bem, muito bem. Bom, é, alguns países tratam já... Esse distúrbio é como um caso de saúde pública. É, o Reino Unido, por exemplo, já tem clínicas especializadas para tá. tratar o problema. No Brasil, já existe alguma clínica para isso, Valdecir? Olha, eu acredito que já tem muitas clínicas. É o nosso trabalho aqui da Sociedade Interamericana, como é um trabalho feito específico com hipnose, programa neurolinguística, ele não é só um trabalho voltado para isso, mas é sim tipo um, para uma reorganização geral da pessoa. Então, já tem, já tem departamentos é hoje em grandes centros terapêuticos ou hospitais de escola como a própria Unifesp é, E outros já tem departamentos que começam a estudar especificamente isso Por que, que são criados esses departamentos? Porque isso é, é de interesse do estudo da nossa psicobiologia da, O estudo do, de como funciona o nosso cérebro De como isso é alimentado Isso é alimentado, como eu te falei no começo, pelo sistema de recompensa do cérebro é Mais ou menos como aquela pessoa que acaba de publicar, e a gente está falando só de jogos, mas imagina aquelas pessoas compulsivas que vivem publicando coisas no Instagram e no Facebook e o tempo todo é checando, correndo com o celular para ver as curtidas muito bem é também é um, é um problema sério né a pessoa às vezes não se dá conta de que está usando aí o seu tempo e o tempo é algo preciosíssimo e ela na verdade acaba deixando de lado coisas importantes na vida como o Valdeci Carneiro acabou de mencionar aqui nesse nesse nosso bate-papo o Valdeci eu queria agradecer a sua participação conosco aqui viu porque foi muito importante é algo que tem é preocupado muita gente, né, nós conversamos já com muitos pais e mães aí que não sabem mais o que fazer, porque o menino, a menina... É, acaba ficando muitas horas no videogame. Aliás, é mais o um menino, né? Parece que a menina não, não, não tem assim é, esse tipo de, de, é, de lazer, vamos assim dizer, né? é, tão obsessivo. Eu tenho a sensação de que é mais o um menino, né, Valdeci? É mais o um menino, mas tem aumentado bastante, tá? É, mas o que eu quero chamar a atenção, esse, no nosso caso aqui na nossa entrevista, José Flávio, é que muitas vezes os jogos online, videogames, eles podem mascarar outros transtornos, como a fobia social e outros comportamentos antissociais. Né? É, eu já até mencionei que o medo da exposição social pode fazer com que os amigos virtuais se tornem mais atraentes. Então, isso que, que os pais, eu acredito, que tenha, é, é de máxima importância se observar. E como, obviamente, as pessoas geralmente, quando vêm uma algo dito pela uh, Organização Mundial de Saúde, é normal que os pais fiquem no estado de alerta, até de alerta excessivo. Mas isso tem tratamento sim. E a gente tem conseguido muitos bons resultados, resultados excelentes com o nosso trabalho com hipnose, com programação neurolinguística, então realmente é possível tratar e readequar, porque o que você quer é ressocializar, não é o do pare. É, mas como você me perguntou aí, as meninas. Realmente elas são atingidas em menor número, mas tem muitas meninas hoje que estão enveredando por esse caminho também. Muito bem. O, o Valdeci Carneiro, como dissemos no início, é psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, hipnoterapeuta e presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. Quem quiser conhecer um pouquinho mais é, desse trabalho, dessas pesquisas é, da Sociedade Interamericana de Hipnose também, é, como deve fazer? Tem um site, por exemplo, Valdeci? Tem o nosso site, é www Sociedadehipnose.com.br. Esse é o nosso site. E as pessoas interessadas em conhecer melhor podem até achar uma visita entrando em contato no nosso telefone, né? Pois não. Qual é o telefone, Valdeci? É, DDD11. Sim. 2362-6620. É, 2362, -6620. 2362 -6620, com o DDD11. Muito bem, Valdeci, muito obrigado, uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade, viu? Para você também, muito obrigado, Sr. Muito obrigado, conversei com o Valdeci Carneiro, como dissemos, psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp e hipnoterapeuta, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, aqui no dia a dia, sobre vício em videogames, que é considerado um distúrbio mental pela Organização eh, Mundial de Saúde.